Eu tá tava assistindo tua tá live aqui, mano. Tem Rapaz! Aqui, eu lá safado! Bora, bora dar boiá então. Se der boiá, eu te adiciono. E se não der, aí eu não te adiciono. Mas agora, botar tá na balança campeonato. Quais são os tá... fatores de, de ah, campeonato? Vou jogar uma que vem também. Vai jogar campeonato? É, semana que vem eu já joguei uns três já, mano. Hum, brabo, brabo. ganhou algum? Eu fiquei tipo assim, não, do meu ponto de vista assim ó, ranqueada, eu vejo que dá pra tu treinar subcap e tal. Ah, dá é isso tipo, mesmo, você tem que treinar na ranqueada. Porque tu encontra assim, tipo assim, vou te dizer ó, dos três squad, uns dois são bons, tá aí, dois, três são bons. Tu tem que treinar no final da partida, que é onde tu encontra os squad bons, tá aí. Uhum. Eu penso assim, na minha guia deu é assim, tá ligado? Fala pros moleque tem treinar sempre o final da partida, que é o, Sim. É o mais importante. Ok, agora vamos botar na balança, fatores em relação de campeonato O que muitas pessoas não entendem que assiste campeonato, é que tipo assim Em um campeonato, você vai depender de quê? Da sua queda, primeiro fator Vai depender do loot que você vai ter Se você não achar loot, não achar gelo, não achar colete, não achar capa Você vai de ralo Porque é o seguinte, todo mundo que está jogando camp, dá capa não vale é, nem apenas é um... usar a, a, a habilidade do Android tá ligado campeonato tem outros fatores também que um deles pode ser o quê? você pode jogar como for você pode ser um mito além do jogador monstro só da capa puxadão é, gelo rápido e tal mas é aquilo mano se você tiver nervoso você não vai fazer bosta nenhuma seu Nossa, dedo vai mano. tremer vai sair gelo errado vai sair vai sair tudo errado mano tudo errado mas é mesmo mano tipo o cara tem que ter uma visão de campeonato é uma parada diferenciada é a equipe ali com o, qual o squad conta, mano é sim sim é tipo o assim squad. nenhum campeonato o negócio é mais insano porque não vai ser só você que vai jogar a equipe inteira uma parada uma ranqueada, que eu fico puto, tem como você jogar sozinho tipo assim é. uma parada que que eu um... fico puto, mano é tipo assim ó eu já prestei atenção já só que eu já observei faz muito tempo depois ah. eu evoluí também, né? Sim. que foi que os caras, tipo. Tipo assim, o um cara que é youtuber, ou o um cara que é coisa. É tipo assim, tu, os caras postam um vídeo que é pra chamar a atenção, né? Divulgar o trabalho <coughs> do cara. Sim. Aí o cara mata 13, 13, os caras pensam que em campeonato o cara vai fazer isso, tá ligado? Uhum. Só que tu vê uma sala com 50 plays, ali é tudo pra play, pra play mano. Os caras é, é, Os caras é, cara não é, saem é, da é, 20... casa, campera até o talo. É, Quando te vê correndo nós... no aberto, é só capa. <risos> Um dos campos que eu joguei, mano, tipo... um tempo que eu joguei longo Que era mais oito partidas nós oito partidas, mano era Caia numa cidade Luteava e parava lá mesmo Sim. Não dá pra correr Pegava safe, não que dá Sim, é tipo é assim cara... Uma estratégia boa pra campeonato, mano É tipo assim, você... Ficar olhando o negócio do avião E... e olhar É tipo assim... É... A gente não fica com a câmera em cima do avião? Tô tá ligado. Tá você tudo. roda ele, bota a câmera no bico do avião e fica observando os lados que os caras vão cair, tá ligado? Eu pego o carro assim também, mano. Só que eu jogo com scanner. Então, mas é o que eu tô falando. É. Na de queda, não tá tendo scanner no avião pra poder não, mostrar tá onde os caras vão cair, só né? Uso, só que eu uso muito scanner pra ver a posição de queda, tá ligado? Mas uhum. tipo, ranqueado. Pra, campeonato. Não, eu tô falando de camp, pô, tô falando de camp Tô ligado Nossa, meu celular é tá possível. travando, velho Camp é complicado, mano não é Olha isso Olha isso Olha isso, tá travando meu celular, nem crê, mano Meu Deus, cara E tipo assim, é... Mais coisas que eu posso falar é, se você olhar, tipo assim, os lados, esquerda, direita, pros, pra onde os cara tá caindo é, Você já tem mais opção de lugar pra ir lutear Pra você ficar mais forte de loot. Obrigado Mas é aquilo, o principal é a Tô equipe cara que você no... tiver no S, é, tá, Desce no Mas é o principal, é a equipe que você vai ter, se você tiver uma equipe fraca, mano, você não vai ir pra lugar nenhum você não vai conseguir jogar sozinho em cima de todos os próprios que tem lá, porque se você morrer ou se sua equipe morrer, você não vai ser o deus, um mito, uma lenda. Você pode até imitar uma vez, mas não vai ser toda hora, tá ligado? Tudo? Meio Ela tá dando umas travadinhas doido. O cara tá lá na janela, desgraçado. Não entendi nada. Isso é porque é iPhone, né? Imagina se fosse é. um. Mas joga <risos> iPad, mano? Imagina. Aí, tá vendo? Joga iPad? É, comprei um iPad. Não, pois, que... porque é tipo assim: tem muita gente que fala, ah, você joga em iPhone, iPhone é tudo lisa, aquela coisa meu iPhone é novo, cara Vibescap em 1db Tô pegando aqui posição do desgraçado Deixa eu dar uma visão na costa aqui pra ver se não vai ficar Estelador pode brotar, Uhum Parada de campeonato também, mano, que... Estelador Eita Alguém que mira com... Eu quero, joga quem é que tá falando? Eu acho que é o Xan. Já. Fala aí, Xan. Não, tá aí? Não, não, não é, eu. é o Daniel. Eu ah, tá, mano. Ah, tá longe, bom. mano. É, eu vou os carinhos lá. Quem é que quer é o rolete de 4. O, a mira 4x? Eu é levo. <risos> Sim, e é tipo... tipo assim. É, principal é o que? A safe também, mano. Quando a safe trola, já era em campeonato, mano. Você não tem o que fazer. Sempre tem uns os outros. Ah, mas é fraco aqui. Mano, não tem o que fazer. Pode ser o um mito, a lenda, velho. Se a safe fechou contra e não tiver lute você vai de ralo. Entendeu? Mas é. é uma coisa é que, que a galera precisa morro, tá ter consciência de campeonato, sabe? Bora subir um pouco, Leva. Né, Pega a pedra, Bora, bora, Tá na aqui, eu vou te lá guarita aqui Matou, né? Matei um Eu tô salvando a moleque aqui tá? indo, indo Bora, bora, bora, bora, bora. Tem um aqui. Tô indo, tô indo. ai uh. Ai, caramba. Caralho, tá de lance. Desculpa. Só vai aqui, Dave. Né? Dei 112 nele. É. Vou tu acha que ainda tem bala ou Tem não Vou franquear no aqui O papo é sem querer uhum. O papo bonito ainda Foi só uma bala, cara Eu fui recarregar a arma, vacilei Tô aqui meio que eles vão ter que sair, velho uhum. Posso segurar um pouco daqui, tô tenta segurar daí, Estão lá dentro Ai caramba, cara comigo A maceira, maceira. Boa. Tem mais Se um. Se der bué, eu vou postar o vídeo, hein. Se der bué, eu vou postar o vídeo, hein. Pô, qual que é o nome do seu canal? Ué, Level up 007. Hã? Level up 007 Não tinha nem o que fazer ali, não tinha gel. Ai ai kit Boa, tem kit? Não, tem não Boa Deixa garoto tá Boa, boa, é, só ele falta ele... um Lutea, glutea, glutea Lutea Pega kit você é bravo. 30 pessoas Boa. no carro. A massa, a massa. massa é tua, é tua. É tua, garoto. A massa. <risos> que é isso? Nova revelação do Free Fire. Valeu, Léo. Será? Contigo, manda, bora, ah, te adicionei Sim. aí, mano. Será? Adicione, A nova revelação do Free vai, Deixa o like no vídeo. Compartilha pra geral. Que é nóis, rapaziada. Deixa o like. Manda pros seus amigos aí. Deixa eu adicionar todos eles aqui. Como eu falei. Deu boiá. Adiciono. É nóis. Tamo junto. E um beijinho no coração. Tchau, tchau.